Vou cinco combos de faca e luva no CSGO, até dois mil reais no vídeo de hoje. Então já vai deixando o seu like. E vamos direto pro primeiro combo: que vai ter uma baioneta Tiger Tooth Factor New. Junto com essa linda Hand Wraps Bad Land, bem desgastada para caber no orçamento. E o combo total sai por R$ reais sendo R$ reais da faquinha, que é uma baioneta muito top na condição, Factor New. E 425 reais para conseguir essa luva combinando. Esse kit aí dá muito certo, traz aquela sensação de um kit montado pro deserto, né? Como se fosse um combo de faca e luva realmente para usar em condições áridas aí com muito calor e combina bastante esse amarelo aí da faca com essa cor da luva, um pouco areia né? agora se você gosta de uma coisa um pouco mais comum esse segundo combo fica muito top, galera. A Huntsman Gemma Doppler Phase 3 para combinar bem direitinho com essa luva Overprint. O combo sai por apenas R$ 1.896, galera É então, abaixo baixa do orçamento de R$ 2.000 sendo R$ 976,00 dessa faquinha, na condição Factor New, Gema Doppler Phase 3, isso é muito top, e essa luvinha bem desgastada em caixa aí por 920 reais, uma luva muito top, se você quiser pegar ela testada em campo, vai passar um pouquinho do orçamento de 2000, mas vai ficar um combo ainda melhor o combo 3, acho que vocês vão gostar bastante porque é a faca que o Simple tava utilizando no Major de 2022 a Ursus Quinson Web a gente fez esse combo aqui muito top, que ficou aí custando 1855 reais. bem abaixo do orçamento, você pode ter a faca do 5 no seu inventário do CSGO. Que essa Ursus na condição Field Tested está saindo 920 reais. E para combinar também, Field Tested, a Hand Raps Slaughter é uma luva que vai muito bem com qualquer faca vermelha. E você vai gastar 935 reais nessas luvas. Fica um kit muito top, galera. Na minha opinião, o melhor combo que a gente montou aqui entre esses cinco. Por esse motivo, aqui no Keydrop, eu vou conseguir. Tem né? Mas acho que eu vou conseguir Tanto essa luvinha quanto essa faca Já encontrei elas aqui Pra isso eu vou pegar alguns itens Abrindo a minha caixa aqui no drop E aí a gente vai utilizar esses itens Pra fazer alguns upgrades E conseguir tanto a luva quanto a faca Vai ser bem rapidinho, vem comigo Vamos lá galera, vou pegar aqui umas 15 ou 20 skins Primeiro para a gente tentar pegar a faca E depois a gente pega mais umas 15 ou 20 skins para pegar a luva Eu acho que vai dar muito bom, mano oh! Olha a skin que eu já peguei abrindo minha caixa aqui Icarus Fel minimal Minimauri de 400 dólares Eu acho que é mais cara que as duas skins Dá pra gente tentar um upgrade maníaco aqui Galera, antes de tentar usar a M4 s que eu peguei Pra dar algum upgrade Eu vou decidir entre a luva e a faca para tentar um upgrade aqui que acho que vai ter 50% de chance Eu acho que a gente começa pela luva Ó, vou colocar um pouquinho de grana 50% de chance Metade real oficial Bora Luvinha, vem pra gente não tem problema, vou abrir aqui mais umas caixinhas E pegar umas skins aí Vamos ter que tentar fazer um upgrade um pouquinho mais arriscado Vai, pronto, tenho 15 skins Vou tentar mais um upgrade 50% de chance de pegar a luva, agora vai Deixei do lado direito Pô, vou fazer o seguinte, pra compensar, pra compensar Eu vou pegar ursos Ursus na condição Minimalware, galera, 60% Não tem como dar errado, beleza Deu um upgrade naquela M4 ali, e agora Vamos tentar um upgrade arriscado pra essa luvinha Mais caixas minhas, 5 skins Com essas 5 skins eu vou tentar Pegar a luva, mano, na moral, vai Pouca chance que eu quero um negócio arriscado, coloquei um pouquinho Do balance, 38% Parou dentro, galera, parou dentro Combo montado, aí, na moral Esse combinho aqui, sensacional Se liga só como que esse o terceiro combo fica sensacional dentro do CSGO, mano. Luvas, Slaughter e a faca que o Simple usou no Major, meus amigos. Cara, esse terceiro combo tá demais. Eu queria ficar analisando ele, mas vamos pro quarto pra gente continuar o vídeo. E pro quarto combo temos de novo a faca Doppler, porque encaixa muito bem. Dessa vez é uma Falcon Knife. Factor New Phase 4, custando aí 869 reais. Dessa vez a faca mais barata do que a luva. que pegamos aí a Cobalt Skulls, uma luva muito top. Na condição veterana de guerra que custa R$ reais, Um combo que totaliza R$ 1.969,0. E fica muito top. Com uma faca sensacional. Que combina com a luva bastante. E galera, no combo número 5 temos uma Gut Knife Factor New. Gema Doppler Phase 2 para conseguir. Ter essas cores aqui, combada com uma luva muito top, essa luva aqui, mano. Dispensa comentários, dá pra ter um combo de 2 mil reais com essa luva que é a Emerald Web. O combo fica R$ 2.060 reais, galera. Guts custando 600 reais e essas luvas na condição bem desgastada custando 1.460 reais. Esse combo aqui também ficou muito irado. Comenta aí embaixo qual desses combos que você mais gostou e se você comprar, montar um desses combos aí no seu inventário do CSGO, comenta que eu vou ficar bem feliz. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Então, um abraço, falou!